Bom dia! Saudações... Ah, qual o nome que eu vou escolher hoje? Calma aí. Saudações povo, eu sou o Carlão Automóveis E hoje nós vamos começar a embelezar um pouquinho os nossos mapas de Fortnite Porque eu finalmente vou ensinar vocês a fazer um cenário Rapaziada, dentro do ramo das construções de cenários Nós temos os cenários mais orgânicos e os inorgânicos, como assim, Bonnie. Cenários orgânicos são os cenários que são mais modelados a partir de coisas naturais, onde grandes peças, grandes objetos podem ser alterados livremente com curvas, rampas, enfim, várias adições como se fosse uma massinha de modelar mesmo. Enquanto os cenários mais orgânicos são os cenários realmente construídos com paredes, piso, teto e arquitetura em geral. Eu não sou o maior arquiteto do mundo no Fortnite e em qualquer outro lugar. Porém, quando o assunto é Criação de ambientes naturais com montanhas e natureza. Vocês vão ver que vocês não precisam de nenhuma experiência. Você pode ser um animal como eu. E você consegue fazer coisas muito bonitas graças à ferramenta de landscape que a gente tem dentro da Unreal Engine e do UFN. Então é hora de agradecer aos deuses, porque a gente não precisa mais ficar usando aqueles blocos, aquelas pedras e montanhas que existiam nas galerias do Fortnite. E podemos fazer coisas muito mais bonitas. Antes de mais nada, não esquece de deixar o likezinho aí embaixo, se inscrever no canal e ativa o sininho aí também perder nada do que vai rolar aqui. Hoje às 18 horas vai sair mais um vídeo, dessa vez não vai ser um tutorial e sim uma gameplay de um mapa muito louco, então fica atento, teu cu lá fora meu pau lá dentro e vamos para a nossa aula. <risos> Bora lá pessoal, estamos aqui no nosso famoso mapa pênis de tênis E galera, a primeira coisa que já vale dizer pra vocês sobre as landscapes É que não importa se o seu mapa for tipo esse Em que a gente tem esse piso de concreto todo reto ali embaixo no chão, tá? Você pode fazer landscape em qualquer lugar que você quiser Pode ser voando, pode ser embaixo da terra, pode ser em qualquer lugar mesmo Até porque a gente tem também a liberdade de pegar esses pisos aqui do Fortnite E mover eles e até deletar eles se a gente quiser Então isso não vai ser um limite pra gente, tá? Então bem, eu vou escolher uma área meio aberta aqui no fundo Pra gente aplicar o nosso landscape Rapaziada, o processo é estupidamente Fácil. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo Que aqui a gente tem o um modo de seleção E se a gente clicar a gente tem outros Modos? Pois bem, hoje a gente vai Explorar um deles que é o modo Paisagem, que é o nosso modo de landscape Clicando ali vai aparecer todo esse menu Aqui do lado. Eu acho até interessante Eu dar uma decidinha Nesse vídeo aqui, tá? Pronto, eu tô aqui embaixo. Eu tô um pouquinho mais perto Do like ali, ó. Que você não deu ainda Seu desgraçado. Bem, cliquei no modo de landscape e automaticamente você vai reparar que vai aparecer uma espécie de grade diferente ali no seu chão e lá no meio do mapa vai aparecer um gizmo pra gente movimentar essa grade, ela vem enterrada se você tiver usando uma dessas ilhas com piso, então se você puxar para cima, você vai ver que vai ficar tudo verdão. Galera, toda essa área verde é a área onde vai ser aplicada a sua landscape quando você clicar em criar, eu acho que tá muito grande, então a gente pode diminuir ela. Para diminuir a gente pode tanto usar o gizmo de escala, quanto a gente pode mexer aqui Nessas configurações, a gente pode mexer qual que vai ser o tamanho dela, quantos quadrantes, ou seja, quantos quadradinhos ela vai ter, e por aí vai. Eu vou usar o gizmo mesmo, que é mais fácil, e vou jogar a nossa landscape lá pra algum canto que não atrapalhe ali a dança, a dança dos donkas, né? Pessoal, eu recomendo, se você estiver usando um desses mapas com piso, recomendo que vocês deixem a sua landscape um pouquinho pra cima, assim, talvez até um pouco mais, porque daí você pode ter liberdade pra fazer buracos e tudo mais. Ah, o Bonnie mas eu sinto. Que... Eu ia falar professor, cara. Quase que eu falei professor. Vocês viram? Meu Deus, que trauma. Ah, Bonnie, mas eu fiz ela meio baixa e já mexi um monte de coisa. O que, que eu faço agora? Ah, isso eu deleto o chão que tem ali embaixo pra não te atrapalhar, né? Bem, posicionei minha landscape aqui em alguma região aleatória, bem distante dos donkas. Agora é hora de dar um criar. Beleza? É só clicar ali e pronto. O negócio vai travar e vai criar a sua landscape. Já de antemão, eu já vou avisando vocês que... Os gráficos da sua Unreal, ou seja, a escalabilidade, vão afetar 100% na sua visualização de como vai ser a sua landscape. Tá? reparem que eu tô usando escalabilidade toda baixa porque para gravar não tem como eu usar escalabilidade alta porque larga tudo e como tá baixo se eu chego aqui pertinho da grama ó, beleza a textura tá bonitinha show só que não tem grama realmente saindo ali né volumosa e tudo mais se eu aumentar aqui os efeitos perdão na verdade não são os efeitos e sim a folhagem reparem que já aparece graminha agora né e quanto mais eu aumento mais bonito fica óbvio que se eu colocar outros efeitos o negócio vai para outro nível Nível, né? E por aí vai, eu não vou ficar fazendo isso porque eu quero que o meu vídeo fique bonito, né? Mas enfim, galera, esse daqui é o nosso terreno de landscape e é ele que a gente vai transformar em uma belíssima paisagem. Com a nossa landscape criada, agora é hora da gente dar uma olhada aqui nas ferramentas que a gente tem nesse menuzinho de landscape. Pessoal, primeiramente, vamos começar pela aba Gerenciar que a gente tem aqui em cima. Aqui a gente tem umas ferramentas para a gente criar uma landscape nova, se você clicar aqui basicamente vai acontecer a mesma coisa que rolou agora há pouco, vai aparecer uma grade para você criar uma nova landscape. E a gente tem outras ferramentas, por exemplo, essa ferramenta de importar seria basicamente para você duplicar uma landscape, se eu não me engano, mas eu não cheguei a usar isso ainda. A aba de selecionar é para você poder selecionar os quadrantes da sua Landscape para trabalhar elas individualmente. Você também tem um botão de adicionar, porque você pode criar novas áreas de landscape caso você queira fazer mais terreno. E você também pode, claro, excluir se você achar necessário. A aba de splines ela é um pouco mais específica e eu vou explicar ela para vocês daqui a pouquinho. Beleza, agora vamos pro menu de esculpir. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes, tá, pessoal? No menu de esculpir, a primeira ferramenta é literalmente esculpir. Você pega ela e você vai ver que o seu mouse vai virar meio que uma áreazinha redonda ali no seu mapa. Essa areazinha é nada mais nada menos que um pincel. Igual o pincel do Paint, pincel do Photoshop, você pode aumentar o tamanho desse pincel ou diminuir ele com as teclas de chaves ou colchetes que tem ali do lado do Enter. Você aperta uma delas pra aumentar e uma delas pra diminuir, beleza? Óbvio, você também pode aumentar ele por aqui, tamanho da escova. Mas eu, por mexer muito com o Photoshop, essas coisas, eu sou acostumado a mexer com ela por aqui, beleza? Quando você clica e arrasta com esse pincel aqui, ó reparem que eu estou criando montanhas, certo? Montanhas, inclusive, bem parecidas com aquelas do capítulo 1 do Fortnite, lá atrás. E aí, se eu deixar meu pincelzinho menor, eu posso fazer pequenos morrinhos, e por aí vai. Além de mexer no tamanho do seu pincel, você também pode mexer na força do seu pincel. Porque, reparem, ó, vou deixar meu pincel grande, e se eu só clicar e segurar por um segundo, já surge uma montanha gigantesca. Agora, se eu diminuir a força do meu pincel... Aí ele já demora um pouco mais, ou seja, você consegue fazer detalhes mais sutis e mais lentos diminuindo a força da sua ferramenta. Então, controlem bem aí a força do pincel de vocês para não fazer cagada, tá? Antes de mostrar as outras ferramentas, eu já vou mostrar para vocês esses tipos de pincéis que a gente tem aqui, tá? Primeiramente, eu vou mostrar essa parte de queda de pincel. Rapaziada, essas imagenzinhas, elas já explicam por si só, ela basicamente mostra qual que vai ser o formato do, da elevação que essa forma vai criar ali com o pincel. Olha só, eu simplesmente vou criar com a primeira opção aqui ó, vocês vão ver que eu nem preciso explicar nada, é só vocês olharem por si só. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Reparem que cada um tem um formato específico, um é mais tamborzinho, o outro parece que ele tem uma, as dobras mais retas, o outro é mais redondinho, o outro já tem mais um pezinho de vulcão ali, certo? Isso daí, sei lá, eu acho muito específico, mas vai que você precisa para alguma coisa, né? Agora, o tipo de pincel, as padronagens que a gente tem aqui em cima... Esses já são um pouco mais diferentes. O pincel Alpha, que é aquela estrelinha, é basicamente um pincel onde você escolhe a textura que vai criar o desenho ali da sua modelagem. <risos> Se você estivesse perguntando que desgraça é essa daqui, bem, essa daqui é a textura do pelo do Donkas. Eu coloquei ela ali <risos> pra testar e nunca mais eu tirei. Então, olha só, o meu pincel tá todo bizarro. Se eu clicar pra modelar alguma coisa, vai modelar com base nesse formato, né? Horrível, bizarríssimo com essa textura aqui. Mas você pode ter uma textura um pouco melhor e menos bizarra pra fazer alguma coisa aí. O pincel de padrão, ele também funciona mais ou menos da mesma forma. Só que ele basicamente vai determinar que toda a sua landscape tem essa textura do Donkas. Então ele vai apenas pintar as áreas que essa textura existe. Não sei se deu pra entender. É como se essa textura tivesse encaixada em toda essa minha landscape. E onde eu passar o pincel, ele vai revelando essa textura, tá vendo? É bizarro, mas olhando de cima, de longe assim, até parece um mapa de relevo realista, né? Eu achei até interessante. Mas olhando de perto, não. Pelo amor de Deus, não. Agora, esse último pincelzinho aqui, ele serve basicamente para você pegar um desses quadrantes e aplicar, né, a sua elevação aí. Eu não gosto muito, mas vai saber se você precisa pra alguma coisa, né? Boni, meu terreno está uma bagunça completa. O que eu faço? Bem, é hora de pegar nossa ferramentinha de apagar. Você pega a ferramentinha de, a, a, de apaziguar, você pode aumentar o pincel e simplesmente sair, ó, limpando tudo toda a merda que você fez. Lembrando, essa ferramenta ela também tem uma quantia de força que você pode configurar, tá? A minha tá bem forte aqui, então ela sai apagando tudo. Então, toma cuidado aí para não destruir coisa que você já, que você não queria destruir, né? E lembrando, rapaziada, ah, sem querer destruir um negócio todo aqui que eu não queria. Ctrl Z, OK? Ctrl Z desfaz a merda que você fez. Ah, não, mas agora eu pensei bem e eu quero apagar ela assim. Beleza. Ctrl Y. Ctrl Y você Refaz a merda que você fez Então vamos lá, vou apagar tudo aqui, deixar tudo lisinho Bonitinho, igual uma bundinha de neném Só que com grama, e vou mostrar as outras ferramentas Bem, eu vou fazer uma montanhazinha aqui de novo Porque eu vou precisar pra mostrar as outras Vamos lá, a gente tem a ferramenta suave Que basicamente suaviza bordas E regiões que estão muito estranhas Das suas montanhas, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma montanha Aqui ó, que ela tá muito, tá muito quadradona Tá muito pontuda, sei lá, vou fazer aqui ó Um negócio bem, bem pontudão, bem esquisito aqui. Vamos supor que eu quero suavizar Isso daqui, tá? Eu pego a ferramenta suave Suave, ela também vai ter um pincelzinho, e eu vou, ó, ela tá muito forte e muito grande. Ó, eu posso passar ela e ir suavizando essas bordas, tá? Tudo que tiver muito pontudo, muito grotesco, muito estranho, você pode suavizar. É como se você pegasse a sua massinha, molhasse a sua mão e você fosse meio que alisando, tirando as partes que estão rachadas, tirando as partes que estão pra fora e tudo mais. A opção nivelar é bem interessante também. Porque vamos supor que você quer fazer uma área pisável, uma área onde seu jogador pode pisar e subir na sua montanha. Então você pode ir lá, ó, você passa o pincel e ele vai deixar retinho, como se fosse uma espécie de degrau ali na sua montanha, certo? Então você pode fazer isso aí para até mesmo, de repente, ah, eu quero colocar uma casinha em cima da montanha. Beleza, você nivela essa área... E aí você pode colocar a sua casinha ou a sua construção que você quiser. A opção de rampa também é bem interessante. Eu acho que fica um pouco surrealista demais, mas nada que uma ajeitada ali não resolva, né? A rampa é basicamente o seguinte. Você pega ela, clica em um lugar, depois clica em outro. E assim você vai criar né, o esboço aí da sua rampa. Você vai ter uma noção mais ou menos de onde a sua rampa vai estar. E aí você clica em adicionar rampa, que daí Vai ter uma rampinha de montanha aí pra você. Ah, Boni, mas isso aqui ficou muito feio, né? Pelo amor de Deus, olha isso. Tá, beleza. Como eu disse pra vocês, nada que uma construçãozinha, uma ajeitada aqui, ó, não resolva. Tá ficando bizarro? Tá. Aí você vai lá, suaviza. Você usa todas as ferramentas e pincéis que você tiver ao seu favor pra ajeitar aí a sua paisagem, tá? Olha só. Só com essa, essa suavizada aqui, eu já... Melhorei muita coisa aqui, certo? Ó, suavizei aqui a beiradinha. Pronto, a rampa já tá muito menos esquisita do que ela tava. Já tá mais... É até uma bosta né, convenhamos Mas enfim, acho que deu pra entender né Agora eu vou dar uma aumentada na minha montanha aqui Pra mostrar pra vocês a ferramenta de erosão Não, não é uma ferramenta de ereção, tá bom? Galera, erosão basicamente é a ferramenta pra você criar um buraco Eu vou colocar ela no topo aqui da minha montanha E vou utilizar a ferramenta de erosão Se liga só, ó Eu vou usando ela, eu posso até aumentar um pouquinho a força Quanto mais eu vou passando, mais ela vai erodindo a minha montanha Dessa forma você consegue fazer meio que vales, buracos e até mesmo, sei lá, um vulcão do Fortnite. Olha só, eu vou usando ela daqui, vou diminuindo o pincel também pra tomar cuidado. Dá pra você fazer aí as suas erosões facilmente, belezinha? Olha aí, ó. Tá bonito demais o negócio, tá horrível. A próxima ferramenta é erosão hidráulica, que também é basicamente um tipo de erosão, só que ela seria uma simulação de uma erosão causada por chuvas ao decorrer dos anos. Então ela faz uma erosão de vários níveis, assim, ó. Você pode ver que é como se tivesse o lugar ele tivesse sido meio que deteriorado com as chuvas e desastres naturais um local irregular, né? Não existe piso de grama, assim, não existe chão que seja lisinho naturalmente então você pode usar essa ferramenta pra dar uma naturalizada aí, como se fosse um ambiente sei lá, afetado por questões climáticas ou até mesmo questões de guerra se você for fazer um cenário de campo de batalha ou algo do tipo, beleza? A ferramenta ruído também vai mais ou menos por esse caminho, tá? Ela deixa todo o terreno bem irregular e quando eu vejo isso daqui, eu só consigo pensar em no Man's Sky, sabe? Quando você visita um planeta diferente inabitado e tudo mais. Você faz um terreno bem irregular pra ele ficar bem natural e aí depois, olhando aqui com a folhagem épica, deve ficar bonito de ver isso aqui de perto. Olha só que da hora que fica. Fica uma coisa mais naturalzona mesmo, né? Tá, não tá travando. Eu vou deixar desse jeito pra ficar uma visualização melhor pra vocês. A ferramenta visibilidade é basicamente pra você criar buracos mesmo. Eu não sei se isso daqui afeta a hitbox da coisa. Eu tô achando que não, até porque tá mantendo aqui o... a grama, né? Mas Vale o teste aí se você quiser fazer Eu não vejo o menor sentido de usar essa ferramenta Pelo menos por enquanto, porque, meu Que bagulho feio, pelo amor de Deus A ferramenta de espelhar é basicamente Pra você recriar toda A sua, a sua landscape De outro lado, de forma refletida, né Mano, que medo de fazer isso daqui, cara Vamos lá, aplicar não deu certo não. Ó, eu acho que eu tenho que colocar ela numa região aqui que já tenha landscape e aplicar. Aí ó, exatamente isso. Ele recria a sua, as suas modelagens... Em outro lado, espelhado, caso você queira né, poupar um pouco do seu tempo aí. Mas eu acho esquisito, acho que fica tipo simétrico demais. A ferramenta de seleção é basicamente para você selecionar uma região específica para trabalhar apenas nela ou em todas as regiões, exceto ela. Por exemplo, eu selecionei essa área aqui. Beleza, agora eu vou pegar minha ferramenta de esculpir. Se eu esculpir, ó... Ai, meu Deus, tá muito forte isso aqui. Se eu esculpir aqui ao redor, ó, repara que ele vai pegar toda a área menos a área do meio ali. Certo? Então se eu volto aqui para a ferramenta de selecionar e limpo a seleção, toda a região em volta ficou selecionada, menos essa. Agora, se eu quero trabalhar apenas na região selecionada, eu seleciono e aqui no lado a gente coloca, ó, a gente desmarca o negativo máscara. Que daí, agora sim, se eu pego a minha ferramenta de esculpir, eu vou esculpir apenas nessa área selecionada. Eu posso limpar a seleção aqui agora e tá lá, bonitinho. Apenas na região que eu selecionei Por fim nós temos a ferramenta de copiar O nome já diz tudo né rapaziada Você clica no copiar e vai aparecer um quadradão lá Um cubo em alguma região Você pega esse cubo E esse cubo ele é uma área de seleção Serve basicamente para você copiar o que tiver dentro dele Então eu posso aumentar o tamanho dele aqui ó. Vamos supor que eu quero copiar essa montanhazinha pontuda Eu vou deixar esse cubo em volta da montanha pontuda Beleza, tá tudo certo E aí eu clico em copiar dados para o dispositivo Copiei Eu copiei a montanha Agora eu posso levar essa seleção de montanha para qualquer outro lugar aqui em volta. Eu posso editar e tudo mais. E aí, essa área de seleção, eu posso pegar minha ferramentinha de esculpir. Agora, essa área de seleção, eu posso só simplesmente, ó, clicar e arrastar ali dentro. Que, não sei se vocês repararam, mas criou uma montanha ali dentro. Aí eu posso voltar para minha ferramenta de esculpir. E olha só, a mesma montanha que eu tenho lá... Eu tenho aqui, igualzinho, certo? Essa foi a parte de montanhas e esculpir terrenos aqui dentro do landscape. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas outras coisas pra enriquecer o nosso cenário, como por exemplo, água e estradas. E eu acho que eu vou até fazer uma pequena construçãozinha rápida pra dar um exemplo. Bem, pra não me atrapalhar todo aqui, eu vou apagar de novo essas montanhas, porque tá uma bagunça de novo. E vamos lá. Galera, vou voltar aqui para a área de gerenciar e podem ficar tranquilos que eu já chego na parte aqui da tinta, tá? E eu vou clicar aqui na região Splines, que eu disse para vocês que eu ia explicar mais tarde, certo? Cliquei na região Splines e reparem uma coisa, pessoal: aqui embaixo nós temos as layers. As layers são as camadas, igual a gente tem no Photoshop, por exemplo, a gente tem uma camada de montanhas, uma camada de estradas, uma camada de água. Você pode separar e eu recomendo que você separe as coisas para você não se perder. Essa layer de baixo, eu vou até renomear, eu vou clicar com o botão direito e vou deixar como terreno. E eu vou criar uma camada específica só para as minhas estradas. Isso é importantíssimo até para o funcionamento das estradas, tá? Então eu clico com o botão direito aqui, clico em criar, e aí ele já cria uma nova que eu vou renomear também para estradas, beleza? Quando você for fazer uma camada apenas de splines, é importante que você clique com o botão direito na camada e ative a opção reservar para splines, beleza? Você vai dar um sim. Eu vou fazer o seguinte, aqui na camada de terreno, eu vou fazer umas montanhas bem rapidinhas, bem básicas aqui, só para a gente ter algo já. Eu vou clicar na minha camada chamada estradas para começar a aplicar minhas splines beleza já tá ativado aqui splines eu vou segurar control e clicar em alguma região aqui para aplicar as minhas splines se você apenas clicar não vai dar certo tem que segurar control tá E aí para você começar a criar a sua estradinha você segura control e sai clicando para colocar os pontos da sua estrada, reparem que as estradas já vão afetar as suas montanhas e já vai fazer as curvas automaticamente, certo? Então ó, vamos lá, tô segurando Ctrl e clicando, eita, as curvas podem ficar bem bizarras mesmo, tá? Você vai clicando até você fechar ali o seu ciclo da sua estrada, beleza, ficou feio uma região? Beleza, você clica na montanhazinha lá e altera, você faz todas as edições necessárias para sua estrada ficar bem feitinha, tá? Ok, já dei uma ajeitada aqui, show de bola. A princípio, a sua estrada vai ficar assim, verde, não tem nenhum material aplicado nela. Então, para você transformar essa pista verde em uma estrada, com algum material, né, com algum visual, você tem que vir aqui nos detalhes aqui da sua spline, e se você descer, você vai reparar que você tem uma região chamada malha. Essa região da malha é onde você vai aplicar o material da sua estrada. O Fortnite já fornece alguns materiais de... Nossa, quase que eu vomitei do nada. O Fortnite já fornece alguns materiais de estrada pra você. Então eu vou pegar minha câmera aqui de novo e vou subir novamente pra mostrar onde fica essa pastinha. Galera, vocês vão clicar aqui na pastinha do Fortnite, depois em Environment e Landscape, beleza? Aqui na pasta de Landscape, você vai ver que nós temos Spline Meshes. Se você clicar ali... Você vai ver algumas opções de estrada. Você pode usar uma estradinha de terra ou estradas de concreto mesmo. A estrada que eu uso para fazer pistas de concreto é essa Road Straight. Então você basicamente pega essa Road Straight e joga na malha ali da sua estrada e... Não deu muito certo não, né? Na verdade eu sei sim porque isso aconteceu, é porque eu fui meio burro, tá? Você não vai simplesmente jogar ali na malha, você vai subir aqui nos detalhes, vai clicar em segmentos e aí sim... No segmento, você vai descer até essa região, spline, malha e vai clicar no botão de mais, beleza? Clicando no mais, vai dar uma bugadinha ali, você vai ficar um pouco confuso, você vai abrir essa setinha do índice e ali sim você vai jogar a sua Malha, beleza? Por que que precisa Criar esse segmento? Porque o segmento é Basicamente essa região que interliga cada, uma dos, cada um dos pontinhos da spline Que você criou ali, tá? Então beleza Ficou bizarrinho? Ficou, com certeza Você vai lá e vai ajeitando Tá? Você pode movimentar, você pode Rotacionar, pode fazer tudo que for Necessário aí pra sua estrada ficar Bonitinha novamente, beleza? Agora sim Temos aí nossa estradinha, já vou Explicar pra vocês o processo De tirar essas gramas da sua estrada Reparem que se eu voltar lá pra minha camada de terreno. E mexer no meu terreno aqui embaixo não vai, não vai acontecer muita coisa, porque a gente não pode, né, tirar, a gente não pode afetar essa área aqui reservada para as splines, porque a estrada precisa desse terreno aqui de baixo para ela se manter concreta ali, né? Então como é que eu faço? É aí que entra a parte da tinta, tá, rapaziada? Se eu clico ali na ferramenta de tinta, a gente tem alguns pincéis que são bem semelhantes aos outros os outros pincéis que a gente viu, também tem a opção de força e tamanho e tudo mais. Só que lá embaixo a gente tem alguns materiais aqui pro nosso pincel. Então eu posso pegar esse primeiro aqui, por exemplo, ó, e se eu sair pintando, ele dá uma travada, mas ó, ele vai aplicando o material que eu escolhi ali em cima. Então eu posso usar esses pincéis para pincelar por baixo do asfalto e vejam só, o nosso, a nossa graminha vai sumindo ali, né? Você vai tirando esse mato que tá atrapalhando a sua estrada. E além disso, você também pode fazer uma borda mais bem feitinha aqui para sua estrada, porque repara que tem uma terra e do nada tem uma grama. Então você pode pegar o seu pincel aqui, ó, e fazer uma transição mais suave entre a terra e a grama do seu terreno fica mais natural fica mais bonito óbvio que eu tô fazendo igual a minha bunda você vai fazer com mais atenção e mais calma aí no seu projeto então basicamente você vai passar esse pincelzinho para tirar toda essa grama que tá aparecendo aí por cima para não ficar bizarrinho né você também pode usar esses pincéis de materiais para fazer por exemplo algum tipo de estradinha de terra vamos supor que você quer fazer uma uma entradinha assim para sei lá uma fazenda ou algo do tipo você pode tá? E é muito útil pra isso, inclusive. Beleza? Eu acho que eu tirei a maioria aqui. Só tem uns pedacinhos, mas eu não vou ficar me atentando tanto a isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a questão de fazer águas e rios e tudo mais no nosso cenário, tá? Deixa eu só fazer uma coisa. Porque eu decidi que eu vou fazer essa água, na verdade, aqui no meio. Que vai ficar bonitinho, uma espécie de lago ali embaixo, né? Galera, pra mexer com água, eu recomendo que vocês façam uma nova camada também. Eu vou chamar de águas. E novamente, a gente vai vir aqui na pastinha do Fortnite... Environment, e vocês vão ver que vai ter uma pastinha chamada Water. Clicando nessa pastinha, vocês vão ver que temos algumas opções aqui. Lago, oceano, rio. Se você botar oceano, eu acho que vai aparecer um negócio meio gigantesco, né? É, acho que sim. Você pode pegar, por exemplo, um lago, e você vai ver que quando você aplicar, ele vai ter essa espécie de traço branco que tá mostrando onde que vai ficar a região do seu lago, beleza? Você pode vir para o modo de seleção, clicar nesses pontinhos... Pra poder editar cada um desses pontos, pra saber qual que vai ser o tamanho aí do seu lago, tá? Você pode customizar ele tranquilamente. Eu sei que olhando assim fica bizarro, né? Que tem um monte de coisa cinza aparecendo, tá sobrepondo tudo, parece que eu estraguei tudo. Mas não, eu ainda não estraguei tudo. Eu posso, inclusive, descer aqui, ó, o meu lago que eu fiz. E aplicar ele somente na regiãozinha ali do meio, que é onde eu quero que fique a minha água. Se você, inclusive, segurar Alt e arrastar um desses pontos, você cria um ponto novo, tá? Isso daqui é interessante e é muito bom pra você detalhar melhor como que vai ser ali o seu lago. Ah, Bonnie, mas por que, que tá tudo cinza, tudo bizarro? Bem, é porque eu tô com a escalabilidade baixa. Se eu aumentar aqui, ó, vou aumentar o efeito pra alto, por exemplo. Tomara que não comece a lagar o meu vídeo. Reparem que já temos aí a nossa aguinha maravilhosa, tá? Assim é Assim até melhor pra gente já ir pré-visualizando como é que vai ficar o negócio. Certo? Temos a nossa água. Nós também temos a opção de fazer um river, que é um rio, né? E o rio funciona como uma spline, tá, pessoal? Ele também tem ali os seus pontinhos, ó. E você vai controlando ele da mesma forma que a gente controlou ali o lago. A gente vai clicando pontinho por pontinho e vai arrastando pra fazer o nosso rio. Reparem que o rio, ele já tem aquela opção de corrente de água. Meu zap zap já começou a ferver, já. E você pode criar aí as suas correntezas, beleza? Não é o meu caso aqui agora, mas só pra mostrar, pra exemplificar, é bem simples. E aí, tendo essa água, tendo essas montanhas, tudo já é, todas as físicas e coisas já são aplicadas, tá? Se você entrar com o seu personagem aqui, você vai... Você vai nadar aqui dentro dessa água, beleza? Agora, por fim, eu vou mostrar pra vocês outra coisinha que temos aqui na nossa pastinha de landscape. Se você ir lá em Fortnite, Environment, você vai ver que temos essa pasta chamada Traversal, Traversal. Traversal. Você clica ali e você vai ver que vocês têm zip lines. Que diacho é uma zip line? Zipline, meus amigos, é uma. Tirolesa, exatamente, aquela mesma tirolesa que a gente já tem no Fornas. E com certeza você já teve o sonho de colocar em um dos seus mapas do Criativo 1, mas não conseguia, porque não tinha essa opção. Então eu posso colocar aqui a minha zipline, e a zipline spline é basicamente o trajeto que ela vai fazer. Então, ó, se você coloca, você vai ver uma pequena linhazinha que tem esses dois pontos também, do nosso igual do nosso rio, né? Você pode clicar em um desses pontos e começar a editar o caminho que essa linha vai fazer. Então, ó, eu vou colocar, por exemplo, uma zipline que vai até o topinho dessa pequena montanha aqui E o outro ponto vai vir pra cá No fim, eu acho que esse, esse polo aqui, ele é mais decorativo mesmo Pra você poder encaixar e ficar bonitinho a sua zipline ali, né? Vamos lá, ó, vou encaixar aqui, ó Uma coisa legal que a gente tem nas ziplines aqui do Criativo 2.0 E que a gente nunca teve no Fortnite antes É que a gente pode criar... Por exemplo, ziplines curvas, se a gente criar um novo ponto aqui, ó. vou clicar nesse pontinho e vou criar um ponto novo. Repara na zipline fazendo uma curva. Dá pra você fazer uma tirolesa curva no jogo e isso é bem interessante, tá? Beleza, temos aqui a nossa zip line e na parte de landscape eu acredito que o mais básico e simples já tá mostrado. Agora eu vou adicionar algumas decorações e um carrinho e uma pequena construção pra gente fazer um teste. Acho que isso daqui é o suficiente pro nosso teste, eu só vou colocar aqui também um carro aqui no meio. E é claro, eu preciso jogar aqui o nosso gerador de jogador lá na nossa paisagem. E vamos então salvar o nosso projeto clicando Ctrl S. E iniciar nossa sessão pra testar o mapa Bem, vamos lá, rapaziada, estamos aqui dentro já Eu esqueci de deixar invisível esse dispositivo aqui E esse também Pera, esse, esse não era pra estar tá assim Ah, não Óbvio que vai estar tá assim, né? Eu nem iniciei o jogo ainda Vamos lá, maravilha Bem, primeiramente Vamos testar nossa água aqui, ó Se liga Eita Essa árvore ficou um pouco bizarrinha, né? Eu esqueci de colocar ela no chão E as outras também Vamos lá, entramos aqui a água é 100% funcional Dá pra gente nadar bonitinho E o nosso carro na nossa estradinha aqui Maravilhoso oh, Olha só quem tá ali Se não é ele Temos aí então a nossa paisagem funcionando perfeitamente E por fim Vamos testar a nossa zipline Tá lá meio bizarro essa travadinha aí, mas tudo bem. Rapaziada, este foi o nosso tutorial de como criar paisagens, mas calma aí, se você acha que acabou, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, que vocês não vão ver em nenhum outro vídeo, pelo menos não brasileiro, também, pelo menos até a data onde esse vídeo aqui tá saindo. Galera, eu vou deixar como presente aqui pra vocês, uns códigos aí na descrição, que são capazes de alterar o terreno do nosso jogo, o terreno da nossa landscape no caso, pra terrenos em que a gente não tem acesso, pelo menos não de forma intuitiva, aqui dentro do criativo 2.0. Pera, como assim, Bonnie? Que diabo está falando? Eu posso transformar todas essas terras e montanhas e gramas que a gente tem aqui em neve ou em bioma de deserto, por exemplo. Se liga só, eu vou voltar aqui para o modo de paisagem e se eu procurar lá no nosso organizador por landscape, eu clico aqui na nossa landscape, nessa de cima, que é o, o meio que o pai de todos os. Os outros terrenos que a gente tem aqui. Ao descer aqui nos detalhes, a gente vê o material da paisagem, que é esse material de grama padrão que nós temos aqui, né, no nosso, no nosso terreno. Eu posso mudar esse material por código. Cada um dos terrenos do Fortnite tem um código específico. E esses códigos, eles são enormes e eles vão estar tá aqui na descrição para você poder acessar. Se liga, eu vou copiar agora, por exemplo, o código de deserto. Aí eu venho aqui, ó, no nosso material, clico com o botão direito e clico em colar. E se liga o que acontece. Nada. O negócio para dar certo é não você selecionar o landscape de cima, e sim todos os landscapes que tem aqui embaixo. Para isso, basta você clicar no primeiro, depois você segura Shift e clica no último. Aí ele vai selecionar todos, tá? Aí sim, você vai lá no material, botão direito, colar, e veja só todo o seu ambiente mudando. Óbvio que olhando de longe, assim, fica meio esquisito, porque as texturas se repetem, tá? Mas você chegando aqui, ó, você vê a graminha, tudo bonitinho. Óbvio que toda a grama vai voltar aqui, você vai ter que passar o pincel pra corrigir de novo. Mas, cara, isso aqui é um absurdo. Eu vou trocar agora pro nosso bioma de neve, pra vocês verem como que funciona. Olha só que insano. Isso daqui não tem nenhum botãozinho, nada, pra você escolher esses materiais aqui dentro da UFN É só colocando esses códigos que você consegue. Temos aqui esse que se chama lava rock também. Que é um bioma um pouco mais, sei lá, cagado. E tem até mesmo o código do vidro preto. Se liga só. Colar. Aí, ó. Esse bioma bizarríssimo aí De vidro pra vocês usarem. Então Só isso aqui já vale o like de vocês Pelo amor de Deus, né? Rapaziada, existem Sim pequenos detalhes e outras coisas Que eu não abordei nesse vídeo. Lembrando que toda Essa série que a gente tá fazendo aqui é primeiramente Uma série mais básica pra eu poder Depois talvez fazer uma série mais aprofundada De coisas. Talvez não, eu vou fazer isso Esse vídeo ficou um pouco, muito Mais longo do que eu esperava Então eu espero que eu tenha ajudado vocês Nessa construção de terrenos. Eu não sei ainda Qual que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, mas eu imagino que seja a construção de cenários realísticos Ou o um ensinamento de como modelar dentro e fora do jogo Porque a programação em Verse Eu ainda vou demorar um pouco pra trazer Porque eu quero tá dominando isso pra poder ensinar vocês melhor Lembrando, hoje às 18 horas A gente provavelmente já vai ter mais um vídeo Eu espero que vocês tenham curtido E vejo vocês aqui em breve Boa construção pra vocês Tamo junto E até a próxima Beijo do careca Fui